Oi gente, hoje eu vim trazer uma resenha dessas novas canetinhas da Fábrica Castell que mudam de cor. Eu vou testar elas para ver se são, fica assim como realmente tá mostrando, né? Vem 10 canetinhas e duas que são as que fazem mudar de cor. Quando eu vi anunciando elas, eu falei, nossa, tem que comprar. Tem que saber se funciona mesmo, porque... Quem foi a tampa diferente, né? Mas é a cor que tá aqui é a cor que muda. Aí vai ficar a cor da tampa. não é bom, porque dá para fazer degradê. E vem duas da que muda de cor. Só. Ficou mais uma aqui perdida E essas duas são as que fazem mudar de cor. Eu já deixei os quadrados prontos, gostar tá meio tudo, né? Mas tudo mesmo usando a regra, eu sei o torto. É, eu tô usando uma folha de ofício normal porque eu não tenho a outra, mas torcer assim. e é ter que pintar, esperar secar para depois poder passar o um, a canetinha mágica e ver se vai mudar de cor eu vou indo preenchendo com cada cor e aí eu volto já com tudo preenchido depois eu para testar mudando de cor tá pronto terminei de preencher eu não quis ficar forçando muito retocando para não ter perigo de rasgar a folha porque eu sei que isso acontece um, antes de eu fazer isso eu vou uma dica que eu quero dar para vocês é quem está iniciando em desenho e usa folha de ofício como eu usava também e querem pintar com com canetas e tal principalmente da faber nunca passe a caneta direto na folha de ofício tá? porque aí tu vai querer retocar, retocar e vai acabar rasgando algumas partes não vai ficar legal então o que, que tu pode fazer? tu pega um... vamos ver assim vai pintar com a canetinha marrom tu vai lá e pega o lápis marrom e pinta todo lugar com lápis marrom Aí depois tu pega a canetinha e passa ela em cima da mesma cor porque vai preencher e vai ficar melhor do que o outro porque se for passar direto a cantinha não vai ficar tão legal, tá? Espero que tenha ajudado, né? Bom, vamos testar. Aí tem que esperar secar. Eu li na caixa que depois que tu passar a canetinha, tu espera secar e tu pode usar a mágica para <risos> ver. lá. Você parece que Muito fica legal, fica Bem interessante Só que Fazer degradê é meio complicado Deixa eu tentar Porque mesmo ela, Não importa o jeito que tu passa Ela vai pegar forte A cor É, como mais ou menos assim né? Mas Dá pra ver que muda Vermelho tinha já tá seca, mas vermelho não foi muito bom. Não sei se foi porque eu pintei. Não é, eu posso ter pintado errado, posso, mas não sei. É já tá seca. Mas a... qual foi esse que eu usei? Foi esse aqui. Sim, Ficou tão bom Realmente não sei como é que eles conseguem fazer O DHD das caixas ó. <risos> Porque eu tô tentando Não dá muito certo Mas mudou de cor Espero que ela sirva no futuro pra mim Se eu quiser tipo usar a cor que tá em cima Acho que até funciona em lápis às vezes não fica tão bom. Tem cores que eu achei que são bem parecidas. Essas cores. Eu tô tentando, né? Mas não tô conseguindo Passar mais suave Pra ver se fica com o tom de degradê Mas eu não tô conseguindo Não sei se sou eu Provavelmente sou eu, eu, não tô conseguindo Deixa eu dar mais um zoom, peraí porque dá pra ver perfeitamente, ó. Já tava descascando. Esse é o problema, desenho de folha é difícil. Porque aí não dá pra passar muito, senão começa a ser os pedaços da folha. Ponto da caneta tá meio colorido. Foca a câmera. É, ela tem cor que fica igual. Eu não sabia, eu não sabia que a escava da mesma cor, mas ó, vermelho, vermelho, vermelho. Então, ela Podia ter uma cor mais diferente. Podia ter, tentar variar. E o que eu tô sentindo falta é do azul porque que eles não tentaram fazer alguma cor Que ficasse azul Acho que ia ser mais legal Porque vermelho, vermelho Verde, verde é o que mais tem também O outro verde Aqui fica verde clarinho E se eu não me engano o preto fica vermelho também É ó Podia tentar variar Então, eu deixei aí pra vocês verem A ponta ficou colorida Vou limpar aqui um pouquinho ah... Sei lá, tipo, a minha opinião Gostei delas? Né? Gostei, mas eu senti falta da cor azul Que acho que era uma cor que iria ficar mais legal Se pegar a caixa normal porque não tem necessidade de tantas cores mudar para o vermelho, sabe? Que é a caixa normal. É, ó. Azul. Podia ter alguma que mudasse para cor azul. Azul forte podia ter também. por laranja. Não sei se era para ser laranja, alguns deles para ser laranja. é O marrom era para ser laranja. O verde era para ser laranja, mas fica mais com o tom de vermelho do que laranja. Eu tô olhando aqui a tampinha, sabe? A outra caixa aqui que mostra, ó. Uma cor que muda, mas eu achei que ia ficar muito. com o tom mais de vermelho. Não sei se. Eu acho que não foi a pressão do lápis que eu botei, não Faz diferença. Eu podia ter mudado. Essas cores aqui, ó: azul, laranja. Que tem ali laranja, mas não fica com a mesma tonalidade do, do laranja. Pegar debaixo aqui. saiu a caneta. Agora caiu tudo. tá vendo essa cantinha. Mas é só pra mostrar a cor. O laranja. E o vermelho. da outra caixa, no caso. Fica. É nenhum dos tons ali fica fica perto do laranja fica vermelho podia ter botado uma cor azul e eu gostava mais tivesse alguma que mudasse para azul que azul é bonito mas não teve senti falta disso mas assim é... gostei um pouco da caneta gostei da ideia dela mudar de cor mas eu achei que teve cor muito repetitiva. Cor desnecessária. tantos que mudasse para uh, laranja. Eu podia ter outros que mudassem para azul. É, por verde. Tem esse aqui, mas. Os verdes não parecem, sabe? Não tem uma diferença muito. Podia um verde mais forte, sei lá. Tô criticando. Não tô mais. Pra mim, eu podia ter essas canetinhas que mudassem pra outra cor. Eu não gostei muito das cores. Tá tudo, parece que tá repetindo. Mas é só pra mostrar pra vocês, né? Se alguém gostou da cantinha, se interessou. O valor, eu não sei se eu já falei, mas foi entre 16 e 17 reais. Não achei muito caro. Com certeza a cor que eu, que eu vou mais usar é essa aqui, porque é a cor que eu mais gostei. Que é essa aqui. Aí a cor de baixo é daqui. E a cor que muda é pra cor da tá. Aí a maior coisa que eu falei que era, pô, é uma ruim que fica a laranja. Vamos ver. Espera, uma secada. Sem assim que secar, eu volto. Não parece muito laranja, ó. Parece mais vermelho mesmo. Mas o bom é que vem duas, né? Da caneta pra poder mudar a cor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se interessando pelas canetas, apesar de essa coisa triste que aconteceu, né? Então, se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe, né? Para ajudar a divulgar o canal e até o próximo vídeo. Tchau!